Olá meus amigos, minhas amigas, peguei aqui as minhas botas, a enxada, vamos aí mostrar para vocês como é que está o meu milho, Que eu peguei um terreninho para cuidar, tinha um terreno vazio, tô aproveitando, tô limpando, tô plantando um pedacinho de milho, feijão, lá eu não vou falar muito porque tem muito cachorro lá perto, se eu falar eles vão latir muito, então eu vou só mostrar para vocês como é que está o meu milho, já joga o dedo no like, comenta aí, compartilha e vamos que vamos, vamos lá, olha a boa aqui ó. Essa enxada aqui, o Jair, cai bem certinho tá carpinho, ó. É uma enxada deitadinha, ó. Que é só passar a lima aqui pra cortar um pouco o capim. E vamos que vamos. Olha só, o corte tá bom, ó. Lá tem muita pedra, mas temos que amolar um pouquinho bem cortado. toda vez tem que ser assim a é muito muita enxada como do garoto pra carpir na roca isso aqui é uma enxada de 2.0 a gente chama de 2 libras muito levinha prontinho, tá bom aqui, ó. tá ótimo, vamos lá Olha só gente, aqui tá com uns 10 dias Acho que até menos, que eu postei um vídeo aqui Esse milho estava bem pequenininho Esse aqui foi o um sublime meu Eu estava ensinando para ele tem 5 anos Falei para ele que tinha que pôr de dois caroços Olha, certinho aqui Então, plantei aqui um feijãozinho aqui Isso aqui é uma, é uma cebolinha Ela nasce muito rápido Então nós vamos carpir todinho assim ó. Agora já pode chegar a terra no milho ó. Então agora tá bem mais fácil aí, ó, De carpir esse bolinho aqui não tem que preocupar muito, não, porque ela cresce muito rápido, mas eu tenho que estar sempre carpindo aqui, ó. O terreno aqui estava tá muito sujo, ó. E agora, ó. Só que eu vou começar lá de baixo, viu? Todinho, ó. É um, é um terreno pequenininho, deve dar aqui 5 por uns 8 mais ou menos. Deixa eu ir lá. Aqui, ó. Aqui tinha. Eu carpio o mato que tinha grande e eu fiz aqui um monte aqui para se decompor aqui, ó. Então ele vai se decompondo. Eu aqui plantei o feijão aqui, então Aqui, ó Aqui no tronquinho a gente tem que limpar com a mão, viu? É assim que a gente trabalha A enxada não pode ir perto do tronquinho, não O rapaz vai focalizar bem aqui, ó Aí aqui essa terrinha limpinha, ó, a gente vai fazer assim, todinha. Aí depois, vai vir aqui, olha que lindo gente, terra boa. Se eu tivesse aqui um, uns 5 mil metros de terra igual essa aqui, para me plantar. Mas vocês sabe Deus abençoe e a gente não consiga, né? Para Deus nada é impossível. Eu vou partir isso aqui dentro de... Tenho meia horinha pra cá, isso aqui, isso aqui. esquece gente daquele aquele like bonito né? um like legal para poder fortalecer o seu canal viu? tem o canal zé maria lima aqui está aí com 700 mil seguidores né 700 e pouco esse aqui tá tímido eu tô até pondo alguns vídeos lá do zé maria lima aqui para ver se o canal cresce um pouco mais muito cuidado para não pisar porque tá novinho ainda, olha só então aqui a terra é muito boa cresce muito rápido aqui o mato aqui tem que arrancar com cuidado aqui aí tinha esse termo vazio aqui eu, falei assim, ó, eu limpo, mas se deixar eu plantar Aí eu vou manter sempre limpo aqui, ó. plantando aqui. Aqui tem muita pedra, muita restante de construção, né? Aqui no milho, eu já posso chegar a terra. Então eu vou puxar a terra lá de cima e vou chegar à terra aqui no meio. Esse mato aqui, gente, ele cresce muito rápido Porque ele é uma cebolinha É de, é de, de batata, né? Então, esse carro aqui hoje Esse aqui é vitamina por milho Chegando terra aqui, ó Olha só, gente, que lindo Então você vem aqui, tira os matos aqui Do, do pezinho aqui, ó Pronto, aí nem aqui, né? Beleza Aí você vai fazer isso aqui, ó agora você vai cartir aqui, ó. Esse aqui foi o mato que, que secou da outra vez, ó. Então você já vai puxar para cá, ó. Tem que olhar para não ficar forçando a, as raízes, o pé, mas, ó. Vai vir pra cá. Essa terra dubada. Pra cobrir aqui esse. Aí, ó. O feijão. Com cuidado. Aqui é porque.. Eu falei pro meu sobrinho plantar de dois. Aqui, teve, aqui ele só plantou um, aí eu replantei, né? Então aqui agora eu faço assim, ó. Eu replantei para ficar melhor. Olha. Legal, né? Agora aqui eu vou assim. Ó. Cuidado, vou olhar aqui e vou fazer uma terrinha. Bem legal aqui pro pé do feijão. Cobrindo essa cebolinha que vai nascer de novo, mas eu vou cobrir agora. Olha. Só assim, ó. Continua. Aqui ó. na realidade, eu vou só virando, né? E desafogando um pouco. No caso o milho, depois que crescer, essa cebolinha não, não, não prejudica. Agora o feijão não, o feijão tem que ter cuidado. Aqui eu vou só, aqui ó, que legal. Maravilha. Esse feijão aqui, como cresceu aqui, aqui a terra parece que é melhor. Aqui, esse mato aqui ó, eu vou revirando vir ele, que ele vai pegando, né? Aí eu vou, ó, olha como tá lindo aqui esse feijão aqui, ó. Aí eu aproveito e já vou trazer alguma terrinha, Pra cá, Ó, é assim. foi assim que eu aprendi. Para quem trabalha na roça, chamada é chamado assim roça familiar né, trabalha com a enxada sem ser com máquina, dá um pouco de trabalho né, não é fácil colher um saco de milho não, eu já plantei na roça com meu pai, meu pai trabalhava na época, Trabalhava na Andrade é Ele vinha fazer a plantação. Quando estava tudo já no ponto de colheita, ele ia para a firma. E minha mãe era quem colhia. Minha mãe colhia o milho, feijão. Trabalhava na roça. Minha mãe trabalhou muito na roça. Ó, agora esse mato aqui. ó Esse mato aqui. Rapaz, ir puxando para cá. Olha. Aqui tem algumas, algumas coisas ainda. Então é assim, gente, então, vamos ficando por aqui, um forte abraço, que eu vou limpar isso aqui, o milho tá ficando boni boni bonitinho, daqui um dia eu mostro de novo para vocês, então se inscreve no canal, deixa seu like, e vamos que vamos, abraço, fui, tchau, vai escurecendo.